Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos continuar conversando sobre os animais que possuem hábitos diurnos. No vídeo passado, a gente conversou sobre alguns animais diurnos e algumas de suas características e hábitos. Porém, existe uma outra coisa que não podemos deixar de conversar aqui, que é a influência da ação humana sobre os hábitos desses animais. Com o crescimento da população mundial, cada vez mais as cidades estão crescendo e tomando regiões que antes pertenciam unicamente aos animais. A principal consequência disso é o desmatamento e a perda do lugar de moradia e vida de diversas espécies de animais. Além disso, para aqueles que conseguem sobreviver, o impacto da proximidade com o ser humano pode trazer efeitos extremamente negativos. Devido a toda a ação humana, diversos animais com hábitos diurnos estão mudando seu comportamento ao preferir a proteção da noite para buscar alimentos e parceiros. Os animais reagem fortemente a todos os tipos de perturbação ou interferência dos seres humanos, mesmo em casos no qual as pessoas não representam uma ameaça real e direta. Só o fato de estarmos presentes em um lugar que costuma ser habitado por animais já é suficiente para interromper seus padrões naturais de comportamento. Outro fator determinante que altera o comportamento desses animais é que o crescimento das cidades faz com que a luz artificial se torne presente em lugares que antes estavam escuros. Isso altera o ciclo natural de qualquer animal. Essas mudanças não alteram apenas a forma como eles se locomovem e buscam suas presas, mas também na interação com outros animais, e isso pode acarretar nas demais espécies. Há, ainda, o risco de que, ao se tornarem mais ativos durante a noite, a procura por parceiros pode ser alterada e, com isso, a reprodução desses animais pode ser muito afetada. Para tentar não impactar tanto o ciclo de vida desses animais, é preciso que existam áreas de reservas florestais, pois, assim, podemos tentar preservar o máximo possível desses animais, dos seus hábitos e costumes. Bem, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que a gente conversou aqui. E quero aproveitar o momento e deixar para você um grande abraço e até a próxima!